O Sinuspe, ele tem um objetivo claro que é atingir o público externo, porque é a extensão. Atingir como? Atingir com filmes. Uma programação de qualidade, formando público. E como uma sala de cinema na universidade, o Sinusp tem uma obrigação de também ajudar a pensar sobre os filmes. Então a gente tenta sempre, junto com as, com as mostras, fazer debates. Seja com os próprios realizadores dos filmes, ou elenco dos filmes, ou críticos de cinema, ou pesquisadores. A gente trabalha com, com mostras temáticas, não é como uma sala de cinema normal, que está a semana inteira passando o mesmo filme nos diferentes horários. Cada sessão é um filme diferente. A gente até reprisa eles, mas não um em seguida do outro. O Sinus para é uma sala-laboratório. Laboratório é Laboratório, aquele lugar onde você tem experimentos em relação à programação, em relação aos formatos de mostra. Ele acaba funcionando como espaço de formação de alunos, como curadores, como críticos, porque muitas vezes você tem que escrever. se mescla na sua programação filmes mais populares, filmes que têm um certo apelo de público, como filmes que são mais experimentais, filmes que você não vai ver em nenhuma outra sala de cinema, ponto. Tem filmes que você só consegue ver no Cinuspe Também recupera filmes muito recentes, é, traz pré-estreias, ao mesmo tempo que traz clássicos de todos os períodos da história do cinema, muitas vezes na mesma mostra, dialogando entre si. Então esse tipo de riqueza existe na programação do Cinuspe de uma forma muito única.